Me chamo Maria, eu tenho 22 anos e trabalho com comunicação desde 2017. É, entrei no DATA em 2019 e tô, entrei no Cocosap em 2020, né? Estou aí desde então trabalhando com, com dados. É, o Noel, ele é o diretor de arte do Data Lab e também designer. Então, tudo que a gente tem de visualização de dados, de material gráfico sobre qualquer lançamento, qualquer material que a gente vai lançar, relatório, apostila, carta, conteúdo para a rede social, tudo é ele que comanda e ele que vai trazer essa parte prática para vocês de como fazer, né? de como é o processo de criação deles. Então, gente, o Data Lab, ele surge, ele é um laboratório de dados e narrativas, né? Assim que a gente se intitula. É, ele nasce em 2016, no, nas dependências do Observatório de Favelas. Eu não sei se vocês conhecem o Observatório, mas é uma ONG aqui da Maré também, fica bem ali próximo da Brasil. E aí, nessa época, Gilberto e Clara, é, Gilberto Vieira, Clara Saco, que são nossos diretores, eles tinham o Data Lab como um projeto interno ali, né? Do Observatório. Até que eles entenderam que o Datalab estava tomando um rumo muito grande e resolveram é, se tornar independentes. Né? Os trabalhos começam a partir de 2016, mas o Datalab ganha um CNPJ mesmo em 2018. Né? Ganha um CNPJ. É feito o um CNPJ em 2018. É, é, a gente é uma organização de mídia e pesquisa, então não são só reportagens né, que a gente desenvolve, mas também outros tipos de materiais. E a gente trabalha a partir de três eixos, que é jornalismo, formação e monitoramento e geração de dados. A gente tem muitas formações assim, em periódicas com vários perfis de pessoas. No momento a gente está com uma, de pessoas com de PCD é, no jornalismo, então está sendo bem interessante, está sendo uma troca muito legal. E o eixo de geração cidadã de dados é o do Cocosap, né, que eu vou falar mais, mas que eu já apresentei junto com o Ju, que o Vini apresentou lá no, no encontro de domingo. E aí o Datalab ele surge na necessidade de, de ter dados representativos, né, então... Na, nessa época, a galera refletia muito no, no que é ciência, né? Tipo, para quem é a ciência? É quem que está fazendo ciência, né? E aí, sobre dados, onde que estão esses dados? Eles estão abertos? Quem tem acesso a eles? E aí, a gente, a gente sabe que, na, na época, ainda mais do que hoje em dia, os dados eles eram, na maioria, de posse de homens brancos e ricos, assim. E aí... Gilberto e Clara começam e a galera do Data na época também, né? Começam a entrar, ocupar esse espaço e, e criar o nosso jeitinho de fazer, de fazer, de trabalhar com dados, né? Essa aqui é a atual equipe do Data. A gente, nós estamos em 19, 20 pessoas mais ou menos e é uma galera boa, muito talentosa, que trabalha muito bem junto, assim. E aí o que, que são dados e narrativas, né? Que qual é essa esse eixo, assim do Data Lab. A gente tem a equipe no Data, a gente tem a equipe de dados, que são os analistas de dados, tem a equipe de comunicação e a equipe de jornalismo. Então, a partir das reportagens, a gente tem a reportagem mensal, é, podcast mensal e conteúdos para as redes sociais também. Então, a gente O que que acontece? A gente pega um tema, por exemplo, esse mês a gente teve porque eu, que é esse aqui, vocês estão vendo aqui no Instagram, que foi uma campanha sobre reconhecimento facial, é, entendendo por que pessoas negras eram mais ma, em maior número paradas pela polícia, né? E como que eram essas abordagens também, que são muito, seriam muito mais violentas que com pessoas brancas. E aí a gente fez uma parceria com o IDDD, e a gente teve esse tema, né? Pegou esse recorte, aí a equipe de dados analisa os dados, pega todo, todo, toda essa informação e a gente transforma em reportagem, em, em podcast, nesse caso foi um relatório. Então é, é basicamente assim que a gente funciona. E aí entra no nosso site, que depois eu posso dar uma passada com vocês melhor, mas tem várias reportagens falando, teve a cobertura de como foi é, a pandemia aqui na Maré, também sobre a situação de pessoas trans, enfim, muitos outros temas em que a gente faz esse recorte para é, trazer essa narrativa e mudar o pensamento das pessoas, tentar né, ter essa missão de mudar o pensamento das pessoas relacionadas a pessoas locais marginalizados. E aí, né, dentro de todo esse, é, esse trabalho que o Data Lab vem fazendo, de parcerias, de instituições, a gente entra na discussão de geração cidadã de dados, né? que eu não vou nem me arriscar a traduzir o termo aqui, a ler o termo, mas não foi a gente que inventou a roda, assim, não foi a gente que inventou a geração de dados. Mas a gente entrou nessa discussão lá em 2018, quando surgiu o Cocosap, né? Mais uma vez nessa é, nessa nessa discussão de para quem pertence a ciência, quem está que fazendo a ciência, por que, que a gente não pode fazer ciência também. E... Surge uma, uma questão também, a gente faz essa problematização, sobre a ineficiência da, dos, dados, dos dados oficiais, não invalidando né, os dados oficiais, mas sim querendo complementar, porque eles não estão abrangendo de forma real é, as populações mais vulneráveis. Né? Então, a gente vê dados... É, do, do IBGE, por exemplo, que não abrange a realidade da maré, assim como outras favelas, assim como a Baixada também, como a gente viu vários relatos né, do no encontro que a gente teve no domingo. É, são realidades muito semelhantes, são desigualdades muito, muito parecidas. E, e o, o, a geração cidadã de dados consiste basicamente em um coletivo, uma instituição, um grupo de pessoas que colhe dados, que produz dados para representar aquela realidade. Então, como a gente já havia comentado, a gente sabe que falta saneamento na Baixada, a gente sabe que falta saneamento nas favelas do Rio, mas como que a gente pode representar isso? Né? Como a gente pode buscar melhorias através de um, de um meio comprovado, né, que são os dados? Então, a Geração Cidadã de Dados ela vem muito nesse, nessa, nesse meio de provar aquilo que a gente vivencia. Então, se eu saio na rua, eu vejo esgoto, eu vejo eu vejo pilhas de lixo, mas aí como eu consigo sistematizar essas informações para poder cobrar de forma concreta é, por melhorias, né? E aí a geração, de, a geração cidadã de dados, ela tem, ela tem algumas características, né? Para se tornar a geração cidadã de dados, para ser, né? E aí a gente tem a maneira consciente, produzir de maneira consciente, porque o que acontece? Quando você vai no Google e pesquisa um celular, ou pesquisa uma, uma roupa, um tênis, você está produzindo um dado. Uma empresa vai pegar aquele dado e aí te mostrar sugestões do que você pode comprar semelhante àquilo que você pesquisou. Mas você não está fazendo isso de forma consciente, você está apenas fazendo uma busca, sabe? E aí, isso não é geração de cidadã de dados, é sim você fazer de maneira consciente você colher aqueles dados de maneira consciente para um fim, né? E também que esses dados sejam abertos, porque a intenção da geração de dados é fazer com que a, as outras pessoas também tenham acesso a essa informação, assim como todos os dados públicos deveriam ser. É, e aí, o que eu estava fazendo esse slide, lembrando exatamente o que vocês estão fazendo, né? Que é com essa pesquisa domiciliar, que vocês arrecadaram tipo muito formulário, eu fiquei impressionada. E esse é muito um intuito, assim. E aí, basicamente, dados são é, os dados são uma das principais fontes para a formulação de políticas públicas. Então, é muito importante que a gente esteja dentro desse debate. Se, se são os dados o principal meio pelos quais as políticas são, são feitas, é, leis são criadas, projetos são, da prefeitura são feitos, então a gente precisa estar nessa discussão também. Porque a gente sabe o que a gente vive, né? E a gente sabe do que a gente precisa. Aqui é uma fotinha das nossas embaixadoras, são um orgulho da geração cidadã de dados. É, e aí, mais uma vez, voltando à questão da, de, da geração cidadã, é como a gente quer contar a nossa história, né? o Data Lab ele vai muito nesse nesse nessa linha, porque é, cont, é contar a realidade a partir da, da, da pessoa que vivencia. É, é muita parte disso, assim, são pessoas trans falando de situações que pessoas trans sofrem, ou de alegrias também. Olha a nossa arte, olha o que a gente faz, é, de pessoas negras, de mulheres, do Cocosap, dos próprios moradores da maré, e essa é a nossa representatividade. E aí, como eu falei, né, nesse debate sobre geração cidadã, surge o Cocosap, que é esse projeto de monitoramento e saneamento básico na maré através do WhatsApp. É, começou com essas pessoinhas aqui, ó, que foram aqui a Clara, a nossa diretora e Gilberto. E esses jovens eles foram... É porque assim, o Cocosap não era fixo, né? Então tinha o financiamento, continuava o projeto. Acabava o financiamento, parava o projeto. Então eram, eram jovens selecionados através de formulário né, divulgado que iam para a rua para falar do Cocosap, para fazer essa mobilização territorial ainda sem entender muito como funcionava, mas testando, sabe? Ele surgiu em 2018 no cenário de eleição, que a gente lembra do, eleição de eleições presidenciáveis, que estava naquele momento de muita fake news também, e tinha um, um projeto chamado Checa Zap, eu não sei se alguém aqui conhece, que foi da Nós, que também é uma parceira nossa, uma organização lá de São Paulo, e o Coco Zap ele surgiu muito através disso, dessa discussão sobre geração cidadã, Fazer eleições, fake news rolando, e a gente não queria uma coisa, uma coisa que não fosse tão acessível para o morador, né? Porque aqui na maré a gente não tem muita acesso à internet, as pessoas não conseguem, às vezes nem tem celular. Então, se fosse no caso de um aplicativo, por exemplo, para, para os moradores não ia ser funcional. E aí a gente resolveu fazer no WhatsApp. Em 2020 o CoCoZap se tornou um projeto fixo do Data, né? Hoje a gente está aí, normalmente o data pega projetos que tem começo, meio e fim. Já o Cocosap não, ele continua. E a gente faz também mobilizações territoriais, como a gente tinha comentado, porque o morador ele sofre com muitas outras questões além do saneamento, muitas outras desigualdades. Então, tem mulheres que tem quatro filhos para criar, está preocupado com o que o filho vai comer à noite. E a gente... Tem que entender essa realidade para poder pedir para que ele envie para a gente uma queixa de saneamento, né? Que é assim que funciona: é, o morador tira uma foto, manda para a gente no WhatsApp com o endereço e o problema, a frequência do problema, né? Mas só que como que o morador vai fazer isso se ele está preocupado com outras questões e também não tem aquele aquele retorno na hora né Isso é uma grande questão que eles acham que a gente a é colbe um águas do rio que vai lá consertar o esgoto e aí é difícil fazer essa passar essa informação assim de quanto é importante a geração de, a geração de dados e aí por isso a gente precisa e que não só como é importante mas como que como que muda né através da através das gerações da geração cidadã da criação de documentos aência política né porque não dá para ser assim muito imediato, a gente não tem essa força ainda. E aí a gente entendeu que precisava ir para a rua para poder comunicar com o morador, quem é, não é visto é lembrado, e aí a gente está nessa, nessa mobilização agora pós-pandemia. Pós né? E aí a gente volta aqui, se eu falando muito rápido, vocês fazem, gente. A gente volta nessa, nessa questão dos dados oficiais. né Aqui no caso não é um, um o IBGE, nem, nem data Rio nada. Mas é um, um dado do Censo Maré que foi feito em 2019, que mostra que 98,3% dos homicídios da maré tem água canalizada. A gente levou isso para vocês no encontro também, mas relembrando que 98% da maré tem água, beleza? Mas essa água ela não chega todo dia no morador, em alguns moradores e também a gente não sabe qual é a qualidade dessa água. 151 moradores, eles nem têm acesso à água encanada. Então, tem gente que tem que acordar três horas da manhã para pegar água, é, que, tem, que tem que ir longe, sabe? Uma situação ainda que é inacreditável é, você saber que ainda tem hoje em dia. E um desses trabalhos de geração cidadã como que vocês fizeram, é muito importante para pegar na minúcia, sabe, os problemas que estão acontecendo, fazer uma escala maior da, de como que é a situação, não só sobre saneamento, mas também sobre luz, que vocês falaram também, no, fizeram também a pesquisa. É, esse outro dado sobre resíduos, 71,5% dos domicílios da, da maré tem coleta na porta. É, é um número grande pelo, pelos relatos que a gente tem também que é uma situação de lixo na Maré, é, assim, enorme. E nas aulas que a gente dá, a gente faz uma atividade na escola, aqui da Maré, né? E os alunos comentam que tem tem rua, que normalmente o beco é estreito, é, ou tem alguma presença de tráfego, que o carro não passa. Tipo assim, passa uma vez na semana. Imagina você ter seu lixo coletado uma vez na semana. Como que fica a, a pilha de lixo? e até em outros locais, quando passa todo passa todo dia, ainda não é suficiente. Então, a relação cidadã de dados, ela também vem muito nesse nesse intuito de colher é, dados que não são representados de forma geral, sabe? E aqui a gente tem um exemplo disso que que são que foi, né, um dado do Data Rio que diz que essa área aqui da do Pinheiro é, não tem muito muito esgoto. Não tem valão na, na maré. E aí a gente vê, não precisa nem vir aqui, não precisa nem vir aqui na maré para você ver. Que olha só o tamanho do valão que tá passando aqui. Você dá um Google, você vê, não precisa, não precisa nem chegar ali na rua. E aí você vê, tipo, como que eu tô vivendo isso aqui todo dia e o cara vem e fala, não, não, não tem esgoto aí. É uma é um uma escala muito pequena que não enxerga, aparentemente, né? Não enxerga a realidade. E, e o Valon né? já engraçado que a gente estava falando sobre isso na Fiocruz e tinha gente perguntando o que era Valão, né? Para a gente ver a, a discrepância da realidade. E mais uma, uma questão sobre os dados que eu acho que eu citei, as embaixadoras. Teve um momento que foi, a gente entrou um projeto fixo em 2020 e aí veio a pandemia, né? Aí nossas atividades no território ficaram impedidas, a gente, era perigoso para a gente, para o morador. E surgiu a ideia de ter embaixadoras de Cocozap, que eram pessoas, era uma pessoa só por território que ia andar protegida pela maré, na época da pandemia mais forte, né? ia andar protegida sozinha para não ter contato, e aí ia mapeando as áreas da maré. Então a gente dividiu o seguinte: Vila do João e Vila do Pinheiro, essa área aqui junto, essas favelas. Morro do Timbal e Baixa do Sapateiro Parque Maré, aqui era outra embaixadora, Novo Holanda e União, outra embaixadora, Rocket Pinto e Praia de Ramos, outra. E aí, através disso, com essas quatro embaixadoras, que no caso mudou, eram outras pessoas, mas ainda assim moradores da Maré de cada área, a gente conseguiu mapear toda a Maré nos problemas de saneamento. Então, a gente recebeu 230 queixas e, a partir disso, a gente conseguiu fazer... Atualizar documentos e, e também vou aqui mostrar para vocês como é que eu sei, Como que fica? Como que foi que, que ficaram essas queixas? A partir disso, a gente criou o site do Cocosap para poder unir aqui, né? Deixar público essa, essa visão de como é a Maré e, e os problemas de saneamento. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas aqui está o mapa da Maré, ó, Bem por aqui, assim. E aí, acho que este que a gente recebe no WhatsApp dos moradores e que a gente recebeu das, emba das embaixadoras também, fica aqui no nosso site. Aí você tem categorias, né? Que aqui é esgoto, água, lixo. E aí você clica num pontinho e aparece ó o, a foto, a categoria, a data da denúncia e o local. E aí você pode clicar em vários que vai ter. E... A intenção não é que nesse mapa não é que seja igual ao fogo cruzado, por exemplo, não é atual. Tipo assim, não é no momento, não quer dizer que você vai chegar aqui na travessa É Rocket pinta e esse esgoto vai estar assim. Provavelmente vai estar, uma grande maioria. Mas assim, essa não é a intenção, na verdade o que a gente quer é fazer um uma apanhada para entender como que é ali mais ou menos o saneamento. E aí você vê que tem muitas queixas e de, principalmente de esgoto e lixo, né, que é o que a gente mais recebe. E onde o Data Rio falou que, por exemplo, não por aqui que não tem esgoto. Aí a gente tem também aqui, ó, as visualizações. que A gente já começa a falar mais sobre visualizações por aqui. Que essa é a parte do nosso site que fez um, a partir daquelas queixas todas ali do mapa, a gente fez essa essa visualização. É... E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês do que a gente já fez no Data Lab e no CocoaZap. Porque é o que acontece? A preocupação, a gente troca, a equipe de comunicação troca muitas informações, né? Então a gente vai criando tudo meio que junto ali, é, jogando ideias e vendo o que rola, né? Trabalho em conjunto sempre sai mais mais resultado. E aí nessa nessa visualização aqui foram foi sobre a situação das residências com relação à propriedade, né, no Complexo da Maré. E essa aqui é uma placa dessas de portão que é muito presente aqui, aqui na favela, sabe? Quando o designer estava criando, quando eu cheguei, eu falei, igual igual a é de casa, porque causa essa identificação, sabe? E aí é um dos pontos importantes, já introduzindo assim o que Noel vai falar, mas é uma das partes importantes é você saber com quem você está querendo falar, né, porque o dado em si, ele não é uma coisa que chama muita atenção, que todas as pessoas param para ver. Você precisa chamar atenção para aquilo, né? Você precisa destacar essa informação. E aí, você fazer um negócio assim, sabe? Que causa identificação, que se destaque no meio. De, essa aqui, no caso, é um post do Instagram, né? Que se destaque no meio do feed do Instagram. É uma forma da pessoa conseguir digerir melhor é, essa informação, né? A gente tem esse também, que foi de uma reportagem sobre os resíduos sólidos na Maré. Tem toda essa essa questão de cor também, chama muita atenção. Essa aqui eu adoro, que foi sobre, durante a pandemia, sobre as aulas online. E olha só que interessante, é um teclado e cada cada corzinha representa um dado. Para você ver como... Estou bem bonitinho, tipo, estou bem legal. Esse ficou uma amorzinho como você você, nossa, você pode brincar assim, né, com com, a, com o formato, com um tema. Ou seja, era um, era falando sobre sobre sala de sobre aula online e aí disseram, pegou o teclado, é muito interessante. Isso aqui foi sobre o risco das pessoas negras morrerem de covid e é 60 maior. Época da da pandemia também especial de covid. E olha só que interessante isso. As máscaras é dividido por cor. Esse aqui eu trouxe para mostrar para vocês que, assim, por mais que você não tenha uma, uma questão de comparação, assim, sabe, divisão, divisão de, de quantidade, mas você tem o dado num, uma ilustração ou uma imagem que remeta ao tema da reportagem, ao tema do relatório. É, você já, já consegue diferenciar aquela informação e fazer com que a pessoa pare realmente para ler para entender do que do que daquilo está se tratando, né? E aqui eu queria mostrar para vocês um pouco do, do site do Data, né? A gente tem, vou mostrar para vocês aqui o relatório do Porquê eu, que eu falei no início, que é um é um exemplo muito bom de visualização de dados assim. Deixa eu pegar aqui. É porque é isso, tipo, um relatório você... Aqui, ó, olha só essa, essa visualização, que interessante. 42% das pessoas negras tiveram suas partes íntimas tocadas durante a abordagem. Noel vai explicar um pouco melhor sobre, sobre a ideia em si, mas... A... O conceito era de uma camisa de futebol né? Que a galera da periferia usa muito Tem uma também que é uma identidade Que ver? Eu espero que eu ache Relatória grande hum... Olha essa daqui A cada dez pessoas abordadas pela polícia Oito são negras E aí a gente tem é, mochilas né? A maioria das pessoas indo trabalhar, indo estudar e aqui as mochilas azuis negro as mochilas brancas branco aí olha só como que é como que é legal essa brincadeira eu vi eu lembro que no encontro a gente teve lá é, na parede os dados que vocês coletaram que já eram muito interessante que dali dá para surgir muita coisa e eu fiquei super viajando assim no que poderia ser feito com a, com esses dados assim, visualizações que poderiam ser feitas Acho que eu até cheguei a comentar com a Teresa também porque você pode viajar assim, sabe? Óbvio que sempre na importância de manter o dado de forma correta, mas você pode representar de várias formas, pensando no que você quer, no que você quer, na mensagem que você quer passar e no público que você quer alcançar. Olha essa daqui também, essa eu achei muito interessante. Perfis abordados, homens, mulheres, na identidade, sabe? É muito interessante. E aí a gente tem essa. Opa! Aí, a gente tem o, o site do Zap também, que eu posso, posso dar uma olhada aqui na reportagem que tem. Tem uma reportagem muito interessante que a gente tem... Pegou duas páginas do jornal impresso aqui da Maré. E aí, a gente fez um jogo, sabe? Um jogo sobre como que era que funcionava o lixo, a coleta de lixo. Esse aqui do jogo sujo também é muito interessante. Só que, era essa aqui do rolê de pela Maré, só que na, na versão impressa ela não veio não veio a, a ilustração toda, mas no, no jornal físico tem, e aí é muito interessante. É muito legal você sempre ilustrar, assim, sabe, quem tiver, quem tiver como, né, porque eu sei que designer também não é todo mundo que imagina, todo mundo tem grana para pagar, mas é muito interessante você ter essas informações. Gente, desculpa um pouquinho atrás, eu estava numa outra reunião aqui do Data, tudo muito corrido hoje. Segunda-feira é dia das, das reuniões, segunda-feira, né, Maria? Mas a gente está vivo, está aqui. É, perdi um pouco do, do que, a, que a Maria falou, mas é, pegando um pouco desse gancho da Tereza, né, de pensar o visual, eu acho que uma dica muito preciosa, que a Maria deve ter falado que ela faz isso muito bem, que é registrar todo o processo. O processo de qualquer é, levantamento de dados, qualquer projeto, é, ele, é muito, muito, ele é muito importante para que a gente tenha, uma, além de uma linha de, racioc é, de raciocínio final do projeto, ele também pode entrar na coisa visual, né? no, na criação visual. Então, registrar sempre, tirar muita foto, é, tudo que for testado, não apagar, deixar tudo ali no lugar que você possa olhar, sempre é um caminho muito bom para a gente conseguir visualizar as coisas mais lá na frente, a gente resgata uma foto que a gente achou que não ia usar. E aí, é, usa, sabe? O que eu vou fazer agora, então, é, é compartilhar um pouco com vocês como é que foi, porque eu, Maria, explicou porque eu, né? Você Amigo, bem por alto, assim, se quiser explicar mais, eu falei da história do Data e geração cidadã de dados, e mostrei umas, umas visualização. Tranquilo, só para deixar mais assim, a par do que eu, porque eu a gente fez, é, no ano passado, uma campanha para levantar dados sobre apoio policiais no Brasil, né? junto com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa de São Paulo. E aí, depois de um ano, a gente fez essa coleta, conseguimos mais de mil é, respondentes, que é um número muito bom, chegamos em dados muito bons assim, durante um ano, olhando para isso, e agora, nesse mês, está rolando a outra campanha, que é de é, pegar esses dados que a gente levantou e jogar para o mundo, né? O um relatório mesmo de tudo que a gente conseguiu levantar nesse tempo todo. E aí, o que eu vou fazer com vocês é apresentar como foi o começo da equipe de criação, pensando em como a gente ia fazer a comunicação do Porquê, eu lá no começo do ano passado, antes da gente conseguir levantar todos os dados. Eu sei que a Maria me falou que vocês também conseguiram uma marca de mais de mil, mil, mil respostas, não foi, Maria, que você falou. Isso já é muito maravilhoso. E aí eu vou compartilhar esse passo a passo assim, de como a gente fez, é, junto com a comunicação, a, a parte de artes. É, eu me perdi no tempo aqui, gente. Se eu estiver falando um pouco devagar, um pouco rápido demais, vocês não falam, para não passar tanto do horário. A gente tem até que horas? Sete mais e meia. Menos. Temos 25 tá. minutos por aí. Tá, dá tempo, tranquilo. Aí eu vou, gente, eu vou compartilhar tudo no ao vivo, assim, sabe? qual foi o documento que a gente usou, o que que tem ali que não pode ser visto, vocês vão ver tudo agora. Muito bom. bom. Se tiver, é compartilhando vocês vão falar. Já tá. Tá compartilhando. Então, é, a gente se reuniu muito em equipe, né? A gente sempre tá é, todos os processos que a gente faz dentro do, do da falávem por mais que cada um tenha uma especificidade, uma especialidade ali dentro, durante todo o processo a gente consegue é, opinar muito sobre todos os assuntos. Né? Então a gente abre uma reunião com todo mundo, vai publicação, vai dados, vai, enfim, todo mundo dá a palavra para poder falar sobre aquilo, porque na nossa trajetória é muito comum que a gente já tenha passado por muitas das coisas que a gente... É, levanta de palco no Datalab, né? A gente fala sobre território, racismo, enfim. Somos a maioria das pessoas de territórios periféricos, somos a maioria pessoas negras. Então, é, ter o um olhar da gente mesmo, da equipe de vivência, em cima de qualquer coisa que a gente abra de assunto, é muito importante para todo mundo. E aqui é, tem essas primeiras palavras aqui, né? Impacto, incômodo, sensibilidade, medo de segurança. para parar aqui por enquanto. É, logo lá no começo, quando a gente imaginou que a gente ia fazer uma campanha sobre abordagem policial, é, a gente levantou essas palavras de coisas que aconteciam ali, nesse ato da violência. né E aí, o que a gente precisava comunicar? A gente precisava de uma coisa que tivesse chamasse muita atenção, primeiramente, de visual, e que causasse muito incômodo. É... No, o que a gente queria ficar um pouco distanciado é que as pessoas que tivessem contato com essa comunicação sentissem de novo o que elas sentiram na, na hora que elas viveram, é, foram abordadas pela polícia, de forma é, violenta ou não. A gente não queria que ela retornasse naquele sentimento. Isso era muito... era parte da sensibilidade, essa terceira palavra aqui que tem que a gente precisava ter uma coisa que era tão cara. Lá no começo, a gente queria que as pessoas falassem como foi, o que aconteceu com elas durante a abordagem. Então, pelo menos, a gente tinha que ter um, um, um cuidado, uma sensibilidade para não atingir elas no lugar violento, porque, na maioria das vezes, essas abordagens são violentas. E aí, além disso tudo, essas abordagens causam medo e insegurança. Então, tomar cuidado com essas palavras e com esses sentimentos era o primordial da gente, o que é muito difícil de fazer, porque a gente acessa muito mais fácil as coisas quando você mostra logo a abordagem, né? Quando você abre ali o Facebook, abre o Instagram e tem aquele alerta perigo, assim, de de, é, de conteúdo sensível, né? E aí você vê mesmo a imagem, aquilo é acessa muito rápido. Mas como a gente faz isso de uma forma mais sensível? E aí, aqui, nessa época, estava eu e a Dilma, que era outra designer do, do Data Lab, que agora ela já saiu. É, a gente está com outra designer junto comigo, mas a gente fez junto. E aqui tem algumas coisas, são anotações mais da equipe, quando a gente estava pensando em nome da campanha, esse tudo. mas eu vou focar mais no, no visual. E aí a gente começou a levantar coisas que tinham a ver com essas palavras e que a gente tinha é, conversado ali durante todas as reuniões. Então a gente foi mesmo por um moodboard. board. O que é mood board? É, um, é uma tabela? uma tabela, não, é um quadro de humor. Então, tudo que tem de humor, que são essas palavras também que a gente levantou, a gente vai fazer isso de forma visual. O que a gente quer que a campanha se pareça? É próxima de quê? É... Quais são os conceitos de artes de outras pessoas que é... conversam com o que a gente está querendo comunicar? Essa parte não tem julgamento, a gente levanta tudo que for possível. Aqui, ó, pode ver que logo no começo, tem caminho e cartografia. Isso a gente estava é... muito pilhado no começo de entender que... Eu saindo da minha casa, indo comprar o pão, comprar o pão na padaria, e tem um carro de polícia estacionado. Isso me deixa tenso. Então, tem momentos, tem, lugares, tem pontos do lugar onde a gente mora da, da cidade que eles deixam essa tensão mais aflorada, né? Quando a gente vê um carro de polícia, mas que a gente não tenha nada a ver. Então, a gente pensou em cartografia nesse, nesse sentido. No final de tudo, a gente não usou isso, mas isso ficou ali no nosso painel de humor que é importante que ele esteja ali, ele não está é, explícito, mas ele fez parte da nossa, da nossa pesquisa de referência mesmo. E isso pode ser usado também para outros projetos futuros. Não quer dizer que no 3.0 do projeto a gente não recorra à cartografia para poder é, criar esse, esse imaginário. Está dando para entender, Júdia, Júdia, Júdia. Show. Sim. Aí Agora eu vou, vou aproveitar o, o, as imagens mesmo. E aí a Júlia... É, levantou algumas coisas a gente precisava, como tinha essa relação muito grande com o impacto e incômodo, precisavam ser cores que são muito contrastantes, né? que chamam muita atenção. É, outra coisa importante é que tivesse uma, uma palavra que ela fosse... Um, é, ler, na verdade, o nome do, do projeto ele fosse muito um cara de cartaz, sabe aqueles cartazes de, de supermercado? sabe A gente queria que tivesse mais esse essa pegada. E aí é isso, com esse, essa ideia a gente foi levantando. E aqui tem é, a imagem de um menino negro, enfim, mostrando o rosto. Outra coisa, a gente não queria mostrar a violência em si, então mostrar só um rosto que fosse enquadrado já daria conta. Né? E aí depois a gente foi mudando isso durante o, o, a pesquisa. Aqui o lance das cartografias, a gente foi para artistas que trabalham mais com a área de tecnologia, é, coisas que a gente foi levantando de referência visual. A gente foi colocando alguns Instagrams, esse tipo de coisa. Chegamos aqui nesse, nesse lugar que também gerava muito impacto. Pode ver que as cores são muito parecidas com as primeiras cores. A gente tem a figura de uma pessoa negra, enfim, uma situação de protesto. É, só para contextualizar, essas imagens aqui são do, do ilustrador dos Panteras negros, o Emory Douglas. Ele fazia todas as ilustrações do jornal, e aí a gente achou que isso tinha a ver com a comunicação. Ele tem um, um, um formato que é um formato de grito, tá vendo assim um, um fundo que ele se expande. A gente precisava que a comunicação se expandisse. A gente queria que tivesse uma figura, por exemplo, que representasse essa campanha toda. Uma figura que não tivesse nesse posicionamento de abordagem, que fosse só uma figura que tivesse em um posicionamento de atenção. Então aqui tem essas é, características de atenção do fundo, das cores, é, do grito né, é, e dessa figura única. E aí a gente continuou. Aí a gente aqui foi para é, é, Construtivos no Russo, que tem essa pegada também que é de grito, né, de protesto, e de corte que chamam muita atenção. E aí é, aí a gente já começou a funilar. a gente começou com uma coisa é, ali primordial, que eram as cores, depois a gente foi afunilando por uma questão que a gente acabou não passeando por ela, mas ela estava ali implícita, né, no sentimento de ter o um medo de passar por uma polícia, por exemplo, é, foi para essa parte mais do que a gente queria mesmo, assim, de cores, de, é, de formas, e aí chegou e é, juntou todas essas coisas. Eu vou abrir aqui qual foi o resultado. Deixa eu achar, gente, que agora está no alvivão. Um Maria, tu sabe qual é a pasta que tá? Não, amiga, abri para eles no site mesmo. Ah, tá. Ah, mas aqui tem. Ó. Vou mostrar o cartaz no Instagram. Tá dando para ver, né? Eu tô passando aqui. Aí podem perceber que aquelas coisas que a gente tinha comunicado ali, que era a cor da atenção a gente queria dar, de chamar a atenção, elas, elas estão aqui. Né? A gente tem o vermelhão, a gente tem o azulzão. porque o vermelho azul? A representação de uma patrulha, quando você olha na rua, né? quando você está na rua à noite, é, a sirene quase sempre é vermelho né Você vê aquela sirene piscando. A gente queria que tivesse esse resultado de, de sirene de alguma forma. E tem outros outros carros que são são azuis. Então, essas foram as coisas que a gente... É, conseguiu chamar essa atenção é, a figura longe daquela figura que é de colocar uma pessoa negra na situação de abordagem que a gente não queria queria essa sensibilidade de não fazer com que as pessoas acessassem esse lugar então a gente teve aqui e esse esse lugar esse nome que é o nome mais com um cara de posta de de carne sabe de, de venda ali é, esse foi o resultado. Claro que a gente depois conseguiu umas coisas complementares para poder é, adicionar a, a nossa palheta, um vez tem outras coisas que são é, muito referência do construtivismo uso, daquela outra maneira que eu tinha mostrado nas referências. Então, basicamente, isso é o que a gente é fez de identidade visual. Aí Agora eu vou mostrar para vocês, só um minuto. É, o resultado, na verdade, é, eu quero mostrar as visualizações em si, né? Que a gente, como a gente passa dessas visualizações que são gráficos ali de barra para coisas que, que, enfim, comuniquem mais fácil com o público que a gente tem. Maria, você falou sobre o público? Um pouquinho. Tá, ah, tranquilo. Vocês estão ainda vendo, né? Eu colocar no site aí, passando para outra página. Dá pra ver? Está num doc, parece, pra gente. Tá, só um minuto. Vou trocar. Eu achava que era meu computador que estava no Doc. Dá tá pra ver, agora Para mim, ainda está num documento. Tá Para mim também. Me familiarizar com o zoom de novo, estou tá acostumado com... com o outro. Eu também, não consegui nem entrar direito. <risos> Como é que eu volto para a parte da sala? Porque ficou só um doczinho aqui com a carinha de vocês. Ah, voltei. <risos> Me achei. É a Tereza que fez esse milagre, não foi você. Ah, não foi eu? <risos> eu jurando que era o mágico. Dá para ver, né, agora? Está ótimo. O site. Está abrindo. Está metade, metade. É, agora a gente está vendo. Esse daqui foi já essa segunda comunicação do, do, do nosso resultado, né? depois de a gente ter, ter pego esses dados, esses mais de mil, mil dados ali que a gente conseguiu recolher, de mil pessoas, e é, fazer mesmo a leitura e entender o que aqueles é dados que sabem, querendo comunicar. É, aí a gente continuou é, nesse lugar, que é dessa figura, né? a gente continuou com essas, é, esses formatos, é, do primeiro, as cores a gente costumou para dar continuidade, né? imagina, depois de um ano, é, você fica no processo interno com essa campanha, depois que você volta, é muito mais provável que as pessoas relegrem se você continuar no mesmo caminho de visual do que você trocar totalmente. Então, a gente trocou coisas muito, muito básicas. E aí, um deles foi a representação desse menino na praia, por exemplo. Eu vou, vou explicar daqui a pouco o que ele significa ali. Mas antes vocês viram que ele estava ali de frente, de lado, na verdade, como uma pessoa em estado de atenção, e aqui ele já está já ali de, de costas. É, aí, nos conteúdos, a gente tem, na verdade, um produto que é um relatório, que ele é em PDF, se clicar aqui dá para baixar. Mas aqui fica mais fácil de mostrar, porque já está tudo mais fácil no, no site. É... E aí é isso. Por exemplo, a cada 10 pessoas abordadas pela polícia, oito são negras. Aí tem o um percentual ali que era mínimo de pessoas indígenas que responderam isso, e tem de pessoas amarelas também, que era uma porcentagem mínima. A gente entendeu que pelo, pelo dado, o que o dado estava mostrando, fazia mais sentido mostrar a comparação entre pessoas negras e pessoas brancas. Pode ver que a cada 10 pessoas, oito são pessoas negras. E aí, por que da mochila, por exemplo? A gente, é, que isso também tem um pouco a ver com aquela capa lá do menino com, sujo de areia e com óculos no, na cabeça. A gente entendeu que, pelos dados, é, por esse dado que é um dado já muito alarmante, que as pessoas negras elas estão é, mais suscetíveis à abordagem policial. Né? E aí tem vários outros dados também, que é de gênero, tem outros dados que tem a ver com o local, que as pessoas foram abordadas, esse é esse tem mais a ver com o perfil. E aí a gente fez isso. O que é que, quando a gente está passando por uma abordagem, qual é o elemento da abordagem que é mais... É, é, que os policiais vão logo para poder revistar? É a mochila. A gente entendeu que a mochila era um, um objeto na revista, que fazia sentido a gente colocar a visualização. É, vou mostrar outros aqui. Esse aqui perfil dos abordados, que tem a ver com gênero. Né? Gênero homens 60%, mulheres 36%, não binários e outros. E aí, é, quando o policial vai fazer a abordagem, o esperado né, é que ele peça seus documentos. Então, são elementos que eles estão ali dentro desse, desse lugar de abordagem. Então, a gente não queria sair desse perfil, né? Que é de jovem negro, que é o mais abordado ali em cada 10, e também de do ato. né O ato é, é mostrar a documentação, então colocar esses perfis, é, essas porcentagens dentro de, um, de uma identidade, que é o mais comum de fazer na abordagem, é, fazia muito sentido. E aqui pode ver que as cores da campanha continuam, então é o amarelo que foi adicionado, a gente já usava pouco na, na outra esse fundo rabiscado ele ainda continua então tudo dentro da, da identidade ainda vou pular esse daqui esse aqui também vou mostrar uns que são mais mais construídos de, de imagem esse aqui por exemplo 42% das pessoas negras tiveram suas partes íntimas tocadas durante a abordagem e aí é, é muito comum do é, na vida né no, no uso de uma pessoa é, de território periférico negro dessas duas cidades que é Rio de Janeiro e São Paulo usarem esses elementos, né, que é o óculos lá do começo, é a mochila, a blusa de time, então como é que está falando sobre as partes íntimas tocadas? A gente queria falar sobre o toque na pele, né? O que que a gente tem ali, né? O que é tocado primeiro que a gente usa? E aí a gente colocou essa, essa camisa de tio como uma possível visualização. Deixa eu ver outra que eu posso comentar. Aqui tem as visualizações que são mais caretinhas mesmo, porque dependendo do que você queira comunicar, é, faz sentido você colocar gráfico de barras, por exemplo. Aqui tinham muitas informações. Isso daqui, para a gente dar comunicação, não era o tipo de dado que fazia sentido para a gente criar uma narrativa. É isso pode ser acessado muito mais é, uma pessoa que está mesmo tendo olhar para os dados ali mais mais puros enfim ver as coisas mais completas então é, a gente fez alguns poucos desses é, tipos de violências na, nas abordagens aqui por exemplo é um gráfico que ele não vocês podem ver que eles não tem o um número né porque a gente tinha ali é, os tipos de, de violências e a gente achou que aqui fazia mais sentido é, ser dito, assim, quando você é abordado, a sua mochila é aberta, e aí, a partir disso, existem vários tipos de violências ali naquele mesmo momento. Então, as agressões, as violências psicológicas, elas estão saindo dali desse lugar. E aí o dado, né, o dado mesmo de, de números, ele sempre vem acompanhado de texto. Então, isso é uma coisa. Ou ele pode vir como uma representação, né aqui foram as... É, tipo de violência, tinha uma pergunta que era sobre o tipo de violência que as pessoas sofreram, e aí, a partir da resposta delas, a gente chegou nesses, nesses nomes aqui. É, aqui, abordagens a pé, a gente entendeu o quê? 55% das pessoas, 1,7% das pessoas negras foram abordadas a pé, brancos somam 32,5. Aí, como esse está em destaque, o vermelho, por exemplo, ele é mais alarmante do que o azul então a gente traz o vermelho para o central o a, o tamanho também é maior então a gente costuma sempre aumentar é, tudo que precisa ter mais de relevância outra coisa importante é dentro desse perfil que é mais abordado que é do jovem negro e desse é, desse perfilamento né esse perfil que é, enfim está vivendo a cidade ali quais são os elementos que ele usa então eu já falei da da camisa já falei da mochila e outra coisa é o chinelo, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita essa coisa do chinelo Kenny. E aí, claro que a gente não pode mostrar muito o a marca. Então, a gente, como estava falando de abordagem a pé, aí a gente falou, é porque a gente não mostra o chinelo, as mar a marca, na verdade, o passo do chinelo no chão, e aí é, aproxima isso de uma marca, por exemplo, que a gente costuma ver muito usado de jovem periférico, que é o, o Kenny, né? É um elemento muito usado por esse perfil mais abordado. Então, a gente usou ele aqui. Outra coisa, pessoas negras têm três vezes mais chance de serem abordadas em casa. E aí, esse é um exemplo legal, que a gente estava falando de casa, e por que não colocar essa visualização estampada no muro de uma casa? Como se fosse uma pichação, como se fosse é, uma... Enfim, a cidade é toda... É, é toda... Escrita, né? Porque a gente não recorre disso. Outra coisa que a gente estava pensando no começo, ou antes de fazer essa, ou antes do resultado ser essa, era fazer, como tava falando sobre três vezes mais ser abordados em casa, fazer uma visualização que fosse no portão de uma casa e aí que essa frase tivesse numa plaquinha de sacolé, por exemplo, que aí aproxima o que a gente está querendo comunicar. Com esse perfil, né? que é do jovem que está ali naquela cidade, enfim, tem esses elementos, que ele é vendendo, de é, muro com dizeres, enfim, esse tipo de coisa. É, por final, assim, só para. Pra... Tem muitos outros, acho que depois vocês podem vir no site do Atalav e ver, e aí eu fico aberto também para a gente é, é, falar mais um pouco sobre isso mais detalhadamente, como é que é o processo, mas tem outra coisa que queria mostrar para vocês: é como os gráficos eram antes. Eu acho que eu vou ter que te compartilhar já já de novo. Vocês não estão vendo eu trocando, né? De página. Estamos vendo você trocando de página. Ah, perfeito. Então, tá eu melhor. posso tirar, se você quiser, não. eu tiro. Tá ótimo, sim, é melhor. Tá bom. Eu entrei nesse RPUBs aqui. Quando a gente faz esse levantamento através do formulário, ele gera muitas respostas, né? E aí, quando a gente finalmente faz uma leitura sobre isso e escolhe os dados para entrar no relatório, claro que vão ter é, dados que eles não vão entrar, a maioria vai entrar, mas que eles não são muito é, é, propícios para aquele momento, né? porque tem dados que você precisa se aprofundar mais para poder entender, mas é uma forma que o Datalab faz de deixar isso público e que as pessoas usem isso de de uma forma muito, muito aberta. Então, todo dado que é, a gente consegue captar, ele vem para a SRPundings aqui, que são as publicações de dados, ele é aberto, todo mundo pode pegar, pode usar, fazer tudo o que quiser, e aí depois a comunicação vê o que é bom para poder comunicar, tanto no relatório que saiu, quanto nas redes sociais. E aqui eu só queria só dar um exemplo assim, de, de como de como o gráfico ele era antes e como ele ficou, né? Que aí eu acho que é, que é a parte legal. Deixa eu ver aqui de raça, de ver, ver. ver. de gênero, por exemplo. Ó. aquele dá para ver, né? Quando eu troco aqui. Esse gráfico que é de gênero Perfil dos abordados, porque aqui, homens, mulheres, não binários e outros, ele está todo aqui. Ele é esse gráfico, está vendo? Não binários, masculino, feminino, outros e o total. Total, 1.118 pessoas. Aí tem a porcentagem nessa aqui. E aí, como é que a gente chega nisso tudo? É... Eu vou te compartilhar, porque eu acho que agora eu posso só falar. Como a gente faz essa, essa jogada? É um caminho que a gente faz com a comunicação né? e com esses espaços que todo mundo está ali para é, opinar sobre aquele, aquele assunto. Eu, por exemplo, como um, um homem negro de periferia, eu me aproximo muito desse perfil que a campanha estava querendo falar. É, eu estou muito próximo a esse perfil que usa esses elementos no dia a dia, por exemplo, do camisa de camisa de time, chinelo campeão, é, que vai à praia, que é bordado na praia, por exemplo, que que usa óculos Juliette, por exemplo. Então, é, quando a gente é, entende que é esse tema que a gente quer falar e é esse caminho visual que a gente precisa seguir, é, a gente vai discutindo em grupo. Quais são os elementos, a gente levanta os elementos que representam isso. Então, perfil dos abordados, gênero, como é que a pessoa vê o gênero da pessoa, assim, você, enfim, é, como você se apresenta, né? você dá a carteira de identidade, está ali. É, existe um perfil mais procurado, mais abordado pela polícia, aquele dado de 8 em cada 10 pessoas são negras abordadas. Então, é, é isso, a gente vai usar os elementos que essa pessoa negra... Usa e que torna ela um alvo da polícia para ser abordado. Então, se uma pessoa negra está de óculos Juliette, de bermudinha tactel, de, de é, chinelinho da Nike, é, existe esse perfil, é esse perfil que eles vão abordar. Então, isso tem tudo a ver com a construção narrativa e de imagem que a gente queria, fazer, que a gente queria é, propor para esse projeto. Então, eu acho que qualquer projeto, o caminho é mais ou menos esse, né? de você. Abrir para todo mundo o que, que você quer comunicar. E aí vem as dicas da, da Maria sobre o perfil que a, gente, que a gente costuma comunicar, que o perfil do Lab é uma menina chamada... Maria, esqueci o nome da menina. É Rayane? Que... Rayane. A Rayane é uma moradora da Maré, por exemplo. Então, tudo que a gente faz no Datalab, a gente faz pensando em como a Rayane vai é, receber aquilo. Então, o que a gente faz é para a Rayane, é para o perfil de menina que circula dentro da, da, da, da Maré, que se incomoda com as desigualdades, que quer compartilhar o tipo de caminho para poder chegar no, no, no mundo que ela acredita. A gente, inclusive, tem o perfil dela de família, assim, como é o pai dela, como é a mãe dela. Família é... nordestina. Família nordestina. Então, a gente... Tudo que a gente quer comunicar no Datalab é para esse perfil. Quando a gente pega um projeto desse, é 7 h eu vou terminar já. Quando a gente pega um perfil desse outro, ele ainda está muito próximo ali. Né? A gente sente que o perfil é de jovem negro. A gente queria esse perfil para chegar nas, nas nas respostas. Depois que a gente conseguiu os dados, a gente viu que isso se confirmava. Existe racismo nas abordagens policiais. A gente falou, não, é esse perfil que a gente precisa caminhar para poder fazer a comunicação do que a gente é, achou aqui. Então, o caminho é esse mais, assim, levantamento de brainstorm, que é essa chuva de ideias, é, colocar tudo num lugar só, num documento, que é o moodboard que é o, um, um painel de sentimentos, e aí ir fazendo esse funil, conversando para saber se o que você quer comunicar tem a ver com aquilo que você tem de, de dado, né? E aí é a mesma coisa, vocês vão ver o que vocês têm de dados é, e vão, criar essa, vão criando essa narrativa para quem vocês querem fazer, como vocês querem fazer, como chega mais próximo dessas pessoas. Será que eu vou colocar isso é, no MAMB, aqui na favela? Ou será que eu vou usar é, a, as redes sociais ou a televisãozinha que fica na padaria da esquina, sabe? Então, é muito construído assim, em equipe. Acho que é isso, gente, que eu tenho a contribuir. Falei de Amigo, mais... você lembra do que você me contou, daquelas ferramentas que são gratuitas, que dá para usar? Ah, tá. tá. Eu ia, na verdade, colocar na apresentação, que então eu não coloquei, mas aí eu posso falar para vocês aqui. É, lá no Datalab a gente usa o pacote Adobe, né? que é o pacote enfim, que geralmente os criadores usam de vídeo, de... Zara, e ele é pago, então ele é um, tem um preço alto. Existem alternativas que fazem o mesmo serviço e muito bem também, muito bem feito, que são de graça, que são softwares abertos. E aí tem um deles que é o Gimp. O Gimp, ele faz o mesmo GIMP, vou botar aqui. GMP. Ele faz o mesmo, é, ele tem o mesmo trabalho o Photoshop, ou seja, ele vai mexer com imagem. É, é, fotos, enfim, todas essas coisas Tudo que Photoshop faz, o Link faz E o outro é o Inkscape. O Inkscape Ele é um programa Parecido com o Illustrator Do Do pacote Adobe O Illustrator é Sempre que você quiser fazer um logo, por exemplo Você vai usar ele porque a saída dele De imagem é uma saída em vetor É uma imagem que se você Aumenta o máximo possível, diminui o máximo possível, ela não vai criar os quadradinhos, pixelizar. Que já é o que o GIMP e o Photoshop faz. Se você pegar uma foto e aumentar, ela vai ficar pixelizada. O Illustrator então, não, ele já é para uma saída mais, mais é, de logo mesmo, de metade visual e todas essas coisas, de fundos, Aí vocês podem. E tem um outro também, né? que é o Fotopia... Esse é tipo um Photoshop online. Se você botar fotopia.com no navegador, você consegue abrir arquivos de Photoshop nele. Então, PSD entra. Tudo que foi feito no Photoshop, ele entra perfeitamente. Dá para fazer a saída tranquilo também. É, claro que eu não uso ele com muita frequência. Então, eu não sei até onde tem as limitações. Isso vale a pena dar uma pesquisada. Mas os outros dois de cima, que é o Link e o Wixcape, eles são totalmente livres, então pode usar à vontade. É, são esses três. É isso. Maravilha, não é Obrigada. Gente, é, tem perguntas? A gente ultrapassou o tempo, mas eu acho que seria interessante quem precisar, né quem tiver uma dúvida, tirar dúvidas, aqui a gente aproveitar esse tempo do Noel com a gente. Obrigada por ter trazido toda essa bagagem, esse conhecimento vai ser útil não só nesse relatório, mas com certeza em geral, assim nos nossos projetos. A gente vai estar te, te procurando aí, Noel, para tirar dúvidas. Pode vir, pode vir, está aberto. <risos> só bater lá no Data Lab, às vezes está até aberto, né, Maria? Bacana. Só... É, é... Vou, vou fazer um relato, na verdade, que algumas coisas saem né, assim, também do no, no nosso da nossa área, mas assim, um relato que eu escutei na nossa é, semana retrasada, a gente fez o um lançamento, né, Maria, do, do, do relatório. E aí uma pergunta que teve foi exatamente assim, não, mas o que fazer numa abordagem policial, né? É, o que, que a gente faz na hora? Porque a gente não tem ali um caminho certo, que a gente não sabe como recorrer, a polícia também, cada uma chega de um jeito, não tem um protocolo, e aí esse relatório, por exemplo, é um relatório para questionar esse, esse protocolo que não existe na polícia, né? E aí a resposta da, da menina que estava lá foi, não tem como, não tem como eu te falar, porque pode ser perigoso, que é isso que a Teresa está falando, né? Não dá para você pegar um dado, por exemplo, jogar na cara da polícia, porque aquilo não vai ter valor, sabe? que não tem valor político, pelo menos não ali para a polícia, não tem valor, é, é, enfim, não vai mudar nada na relação, o que que muda? O que, que você faz com um relatório desse? É, você acessa um relatório desse e junto com organizações que querem discutir isso, ou pessoas que querem discutir isso, é, você entra na pauta e aí você começa a ficar mais informado sobre as coisas, como cobrar, com quem que eu tenho que... Ir? É, me posicionar para poder cobrar o um tipo de, é, de, de abordagem da polícia, o um, um tipo certo, né? se existe um tipo certo, um caminho certo. Ou seja, você já tem aí o Datalab, você sabe que o Datalab fala sobre isso. Então, você já recorre ao Datalab. Junto com o Datalab está o IDDD, que também está falando sobre o mesmo assunto. Então, você se põe à disponibilidade... É, junto com instituições e pessoas que debatem isso para saber qual é o caminho mais provável de você chegar numa mudança realmente é, eficaz no, na polícia e nas abordagens em geral. É, não dá para você chegar assim, ah, agora tem o dado, toma aqui na tua cara, não pode fazer com por isso, porque não, vai, não, tem, não tem valia. Entendeu? Então, é isso. É mais no sentido de organização, como você se organiza com os grupos para poder entender qual é a sua forma. De resposta a isso. E às vezes a resposta não é, é não deve ser diretamente com o policial, tem outras implicâncias, e isso pode ser até perigoso. Né? Então, lá na resposta da, da menina, foi mais isso: assim, eu não posso te dar um caminho que não existe, porque isso pode ser muito perigoso. Uma pessoa é, branca, por exemplo, que responde a isso, não vai é ter o mesmo peso que uma pessoa negra. Entendeu? Então, tem casos de pessoas negras que, vão, que são abordadas, a pessoa branca que está junto, que está próximo, é, vai questionar e sobra para a pessoa negra. Entendeu? Então, é muito, é muito sensível ainda. Então, é, é entender quais são os caminhos de mudança de uma sociedade né? que está baseada no racismo. Não é só chegar lá e pá. Amigo, tem uma pergunta aqui no, no chat da olhada esse relatório foi feito somente por vocês, ou outros projetos se juntaram e chegaram a essa porcentagem? Se juntaram, na verdade o IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é um nome quase trava-línguas. É, eles queriam falar sobre essa... Muitas pessoas, inclusive, erram né, na hora de falar Puta, IDDD, não sabe quantos deles estão. É, eles chegaram na gente e então que a gente topava fazer esse tipo de, de trabalho mesmo, de levantamento de dados. Não existe no Brasil dados sobre abordagens policiais. E aí eles entenderam que o Datalab seria esse lugar que conseguiria fazer uma campanha respeitosa, uma campanha de qualidade sobre o assunto. E é uma coisa que também atravessa a gente, né, né Maria? No nosso No nosso dia a dia. Então, junto a eles, a gente se juntou para poder fazer essa primeira parte da campanha, que foi o recolhimento de dados, através de formulário, depois é, o tratamento disso tudo, até saiu o relatório é, de fato. E aí, quando a gente convida essas pessoas, quando a gente convida instituições e pessoas-chave para poder fazer parte desse lançamento, a gente quer que mais pessoas estejam junto com a gente, Entendeu? Ah, então tem um projeto de não sei de onde que fala sobre isso, ou passa por aqui. A gente convida para que elas estejam... A gente convida a sociedade, esse perfil, a gente convida eles para estar junto com a gente para poder entender quais são as formas de se mobilizar. Então, e esse tem... também é um caminho para fazer incidência política. É, se então... unir, juntar força, ver quem está falando do mesmo tema que você. O lançamento, né, amigo? Foi muito da hora. Foi muito legal. E aí a ideia é essa, é... esqueci o nome, acho que foi o Luiz Miguel né que tinha falado, é como você se organiza mesmo, como você é, acessa esses espaços, sabendo que o Datalab é um lugar que fala sobre isso, talvez você ficando mais ligado, aí o e vai achar mais conteúdo sobre isso e achar mais pessoas que falam. Então é, é isso, é né? da incidência mesmo, assim como você faz junto com as pessoas é, esse caminho de mudança. E sem se arriscar, pelo amor de Deus. Exatamente. É, eu acrescentaria que, assim, é nessa união que a gente ganha segurança também. Então, é muito complicado individualmente a gente fazer uma... uma se contrapor um sistema que tem 200 anos, né? Se for pensar na polícia. A polícia do Rio de Janeiro foi criada no início do século XIX e nunca, nunca, reali nunca foi realizada uma reforma de fato. A lógica dela continua há 200 anos. Então... É, quando você enfrenta essa realidade né, do policial ali te tratando assim, você tem que ter muito cuidado, porque não é com você, né? não é você pessoa estar é, tá reagindo a essa história aí acumulada. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, a gente está num, num horário aqui, eu estou muito impressionada aqui que está todo mundo continuando, porque eu sei que algumas pessoas sempre saem na hora. Então a gente está vendo a qualidade aqui da troca com Noel e Maria. Assim, foi bem interessante essa questão dos gráficos. Então, como a gente agora tem o bússola, então a gente joga as informações lá e o bússola ele já traz todos os gráficos que a gente necessita aqui dentro da instituição, entendeu? Então, assim, e, e o meu filho ele me ajuda muito com essa questão também de gráfico, o Gabriel porque ele sabe um pouquinho sobre design gráfico, então nosso material dou informação para ele antes da gente dar o bussa ele já já já realizava os gráficos para gente, né? Assim eu acho que é muito importante o gráfico para a gente ter uma, uma, uma Porque quando a gente fala a gente não fala mas a gente não tem noção e quando a gente coloca tudo no gráfico direitinho a gente consegue entender o alcance do que a gente, qual, o alcance da comunicação que a gente quer explicar né? e fica mais claro para a pessoa entender as diferenças. Então, assim, o gráfico ele tem uma, uma importância muito grande dentro do material de pesquisa, porque por mais que a gente se expresse se comunicando, o gráfico ele passa visual, a, a parte visual que a gente não, não consegue mesmo se comunicando perfeitamente. Então, assim, a gente tem uma necessidade muito grande de ver, né? de ver as coisas. E o gráfico, ele te traz essa comunicação visual, que junto com a sua comunicação, é, comunicação oral, ela te dá toda a perfeição do que você está tentando é, impactar. Então, eu acredito que é excelente esse trabalho. Eu não sei como vou contribuir muito, porque realmente eu sou uma analfabeta digital, é, eu, eu, tenho uma, eu consigo me comunicar bem... <risos> mas não consigo fazer isso nas letrinhas, na questão do gráfico. E aí, a gente vai pedir ajuda aos universitários. Posso só comentar o seu comentário? que você falou uma coisa que é, que é essencial, assim, é, que é o textual e o visual deles, né? eles estão ali em colaboração o tempo todo. E aí, uma coisa legal também é a gente até quando o gráfico não comunica o que a gente quer que comunique. Por exemplo, imagina, é, vou, vou trazer o, o exemplo do Cocozap. Aí a gente fez um relatório do Cocozap, e aí a gente chegou em dados incríveis, e aí a gente colocou, fez gráficos que são formais demais, né? Que são aqueles gráficos que você olha assim, gente, não é gráfico tá chato, todo mundo sabe o que é, eu trabalho com isso, eu sei que é. Aí você vai lá, no Cocozap, ele é um negócio, aí está cheio de número, e aqueles números não querem dizer nada. E aí é quando você começa a entender. Será que essa forma que eu vou colocar no Instagram, no WhatsApp, por exemplo? Será que se eu pegar essa informação que eu quero falar e jogar ela, é, dar ênfase a ela, eu vou só colocar o um número grandão e vou colocar um textinho em imagem. Será que isso não é mais eficaz do que que estar em texto ou que está num gráfico? Um gráfico que é cheio de informações e talvez não precise aquelas informações. Então, é bom sempre pensar nisso, assim, até onde ele ajuda e até onde ele dificulta. Não dá para a gente sabe que para o nosso perfil de pessoas que a gente está querendo chegar, não adianta a gente botar um gráfico de barra simples, né? Simples digo, um gráfico de barra cheio de, de coisas, porque quem está na rede social não vai querer ler isso, vai passar direto. E a gente quer que ela leia, porque a gente fala, a gente recorre aos atributos visuais, que são qual o universo desse, desse tema que a gente está falando de saneamento básico. O que tem de saneamento básico que eu posso usar? Ah, sei lá, vou usar cano, vou usar mapa, vou usar... Isso tudo serve como uma comunicação que seja mais visual, né? Esse, esse letramento que também a gente passou muito tempo da nossa vida aprendendo através de imagens, né? Então, ele também sempre tá ali em concordância e, e junto com o texto, assim. Acho que é uma coisa importante a pontuar Quando ele Parece serve e ser quando ele não serve. É, acho que é isso, por exemplo, eu tenho um material de palestra, né? ele é maravilhoso, mas assim, ele é lindo, mas se eu não conseguir me... ele é mais para me, me, me orientar no que eu quero desenvolver, entende? Mas se ele se dentro daquele gráfico maravilhoso, o maté... material é bonito e tal, bem feito, se eu não souber me comunicar, ele só vai ser um material. Quer ver um lance também que eu achei muito interessante? Foi aquela mochila sendo várias palavras, né? Várias. Ali dentro, dentro daquela mochila, dentro das palavras, poderia sair um número de porcentagem, que eu achei muito lindo, porque a mochila chama atenção, a frase chama atenção. Mas, assim, ela está solta. Se você botar um número com a porcentagem, a pessoa vai entender. Ah, entendi e então. tal. Depende muito da pessoa que vai estar, porque, assim, quando a gente pensa no gráfico, a gente tem que pensar no público que vai, que vai visualizar aquele gráfico. Então, uns vão entender logo de cara, outros vão ficar assim, mas o que, que ele quer dizer com aquela mochila, aquele motor de palavra sem assim. dente? Então, quando a gente pensa numa, numa apresentação através do gráfico, a gente tem que entender também quem é esse público que vai receber, vai, vai estar vendo esse gráfico. Preciso sair agora que eu tenho um curso. É, vamos encerrar, também? vamos encerrar. Está animada a conversa. Tá aí. <risos> vamos tirar nossa foto tradicional aqui, gente. Quem puder abrir a câmera, a gente fecha... Talvez a gente consiga aqui, que, com a maturação aqui do nosso projeto, a gente possa chamar o Noel e Maria de volta para dar uns palpites aqui. É, quem puder abrir a câmera, agradeço. Vamos lá. Um, dois, três e já. Quem mais puder abrir a câmera, mais uma foto aqui. Um, dois, três e... foi. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. É sempre um prazer.